Olá! Hoje irei ensinar a como instalar o VOS Viewer. Primeiro, abra o seu navegador e pesquise por VOS Viewer na barra de pesquisas. Em seguida, clique nesse primeiro link. E vá na aba Download no canto superior da página. Baixe a versão compatível com o seu sistema. Sistema Windows, sistema Mac ou outro sistema. Clique sobre a versão escolhida para iniciar o download. Você notará que o download se iniciará no canto inferior esquerdo da página. Após o término do download, abra o local do arquivo. E para descompactar a pasta baixada, abra a pasta original, minimize-a e crie uma nova pasta em outro local. Nomeie sua pasta criada e abra a pasta nova. Em seguida, retorne à pasta original, aperte Ctrl+A para selecionar todos os arquivos e arraste-os para a pasta criada. Assim, todos os arquivos são extraídos. Para acessar o VOS Viewer, basta clicar sobre este último ícone. É isso, muito obrigada!